aí o pessoal que tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo vamos ao vídeo Eu sou Maurício Mofoca nosso amigo essa está pegando ali a magnetita que estava em cima ali, que nós acabou de fazer um vídeo anterior o pessoal que aí não viu o vídeo anterior, que vê esse vídeo da frente, vê o vídeo anterior a esse para poder entender o vídeo agora nós vamos fazer um outro vídeo também em sequência do outro eu vou passar para o meu amigo essa gravar o pessoal que não viu o vídeo anterior isso aqui é uma magnetita magnetizada aqui tem uns preguinho grudado nelas preguinho de 10 por 10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 eu vou tornar a fazer aqui de novo Para o pessoal perceber ó. Pode ficar perto Vai, vai ficar é. um mais perto um pouquinho assim, ó. Uhum. Aqui ó Nós fizemos um desenho mais ou menos Aqui de uma cama É uma cama Essa aqui é meia grande Essa aqui acho que é super king Então <risos> Vai ela dar uns dois m e meio, para uns dois e vinte. Então acho que ela é meio grandona. Mas não tem problema não. Tamanho da cama aqui não tem problema. Agora que eu quero explicar pro pessoal. Que eu quero explicar. Não, esse aqui você tem que filmar bem mais perto. tá filmando tá pegando, pode não, falar. Não, pode filmar perto, não tem tá problema. Está Você filmar aí? Só minha mão. Aqui, ó.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 agora ela tá me mandando aqui ó aonde talvez tá a hora que chegou ao lugar do veio ela dá sinal aí ela acabou de dar o um sinal ela tentou girar porque eu tô em cima do veio então isso é para esse pessoal que tá por aí marcando marcando água aí com um cambito que eles chamam lá de cambito na verdade é futquí aprender aprender que é o seguinte primeira coisa é caça o rumo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 nós deixamos uma impregnação na onde nós, nós passamos que pode ser rastreada pela, pelo, pelo cambito pela furtilha e pode ser rastreada pelas variones as onde varione que ainda rastreia melhor ainda outra coisa nós podemos descobrir minério eu estando aqui no estado de São Paulo eu posso descobrir minério lá no Amazonas sem precisar de eu sair daqui então o pessoal aí que, que não entende muito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 Meu canal é só para explicar as coisas para as pessoas e ensinar alguma coisa que eu posso ensinar. E o mais, boa tarde, Maurício Mococa. Sou Maurício Mococa. Nosso amigo Edson pegando ali a magnetita que estava em cima ali, que acabou de fazer um vídeo anterior. O pessoal que a não viu o vídeo anterior, que vê esse vídeo da frente, vê o vídeo anterior a esse. Para poder...